Olá pessoal, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, pode não parecer pessoal, mas eu estou com um amigo meu aqui, hoje, eu creio que é até uma despedida minha, no Palácio do Governo do Estado de São Paulo, estou filmando o jardim na frente do palácio, uma coisa interessante que eu fiquei sabendo, é que aqui ninguém pode pisar nessa grama verde aí, e aqueles que mantêm essa grama tão linda quanto ela está, só usam aqueles cordadores de grama sem ser... É, parecendo um tratorzinho. Bom, hoje o Gilberto vai ficar gravado aqui. Trabalhou comigo muitos anos, está aqui o Gilberto. E agora eu vou mostrar para vocês o Palácio do Governo, onde eu estou. Para vocês poderem também comigo guardar essa lembrança.